Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus, por Jamiro dos Santos Filho. Primeiro dia, domingo, Jerusalém. Abri os olhos. Estava sentado, encostado ao tronco de uma árvore que me amparava enquanto acordava daquele pesado sono. Não me lembrava do que ocorrera desde que encetei a volta ao passado na companhia de meu protetor. Olhei ao redor e notei que estava só, como havíamos combinado, por isso uma sensação de solidão e abandono tomou conta de mim. Senti leve frio, pois o orvalho da noite ainda estava presente. Um pouco assustado, levantei-me procurando localizar-me. Apesar de ser madrugada, o sol não tardaria, anunciando o um novo dia. O céu ainda estava pontilhado de estrelas e sua cor era negro claro, sinal de que a noite terminava. Caminhei até a estrada. Não andei muito até chegar a uma longa descida. Porém... Ao olhar lá embaixo, fiquei estático ante o quadro que se descortinou à minha frente. Lá estava ela, Jerusalém, Jerusalém. Com os olhos rasos de lágrimas, olhei-a emocionado. Meus joelhos se dobraram e caí por terra perante a imagem tão esperada. Não imaginava amá-la tanto. Senti meu peito doer e o coração parecia sair pela boca. Uma saudade antiga, contida, extravasava naquele momento. Desejei abraçá-la e gritar bem alto para que todos ouvissem que eu estava de volta. Tal como o filho pródigo, cansado, sofrido, saudoso, Colocava-me a seus pés e pedia perdão pela longa ausência que me levou por outros caminhos, outras cidades. Porém, em nenhum outro lugar sentia amor tão grande. Sim, sou eu de volta para rever suas ruas estreitas, as ladeiras de pedras, o cheiro carregado de animais indo e vindo ao mercado movimentado, que dá vida ao lugar. Com os olhos turvados, eu admirei a admirei ainda um pouco. A cidade santa dormia. Um profundo silêncio dominava, como também os morros. A noite sempre foi assim há séculos. Em alguns lugares das ruas, algumas tochas com seu relampejar amarelo ainda ardiam iluminando ruas desertas. Em Jerusalém não havia vida noturna. Os seus portões, após fechados, só abririam ao amanhecer, e lá dentro somente os soldados romanos se movimentavam na ronda noturna, mantendo a ordem com mão de ferro. O sol começou a colorir o horizonte de vermelho alaranjado, tingindo o céu de Jerusalém. Com mais nitidez, eu pude ver com detalhes a minha cidade amada. Um galo cantou ao longe. Outro respondeu mais perto. Um chacal uivou. A vida estava novamente em movimento. A claridade trazia novo dia e com ele as obrigações de cada um. Os pássaros cantavam em louvor ao Criador, alegres, saltitantes de galho em galho. A natureza exalava aroma campestre e ao alcance de meus olhos. Bem ao norte, nas encostas dos morros, já alguns pastores guiavam as ovelhas ao pasto. Ah, Jerusalém, Jerusalém! Ao olhá-la... Não consigo deixar de pensar em sua história milenar. Os séculos são testemunhas silenciosas a assistir sua saga de dor e sangue. A antiga cidade cananeia conservou sua autonomia após o estabelecimento dos hebreus na Palestina, no século 13 antes de Jesus. Por volta do ano 1000, Davi conquistou a cidade e fez dela a capital política do reino. Tornou-se capital religiosa com Salomão, que construiu o Grande Templo, destinado a guardar a Arca da Aliança. Por duas vezes, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia capturado e saqueado Jerusalém, e seu segundo saque reduziu a cidade a um deserto de espinhos e sarsas, no dizer de Isaías. As muralhas e o Grande Templo foram reduzidos a escombros, isso em 587 a.C. Em 538, a cidade de Davi reviveu quando Ciro II autorizou que os judeus deportados para a Babilônia voltassem ao seu país. Os muros da cidade foram reerguidos e o templo reconstruído. Segundo narra a história, Jerusalém sofreu ainda novos ataques de Alexandre Magno, e mais tarde um antigo general de Alexandre, Ptolomeu I, saqueou novamente a desventurada cidade, dessa vez para anexá-la ao seu reino em formação. O imperador sírio o Antíoco III foi o próximo a sujeitar Jerusalém à opressão, e verdadeiro clima de terror instalou-se com a subida ao trono de seu sucessor, Antíoco Epifânio, cujo objetivo era exterminar, de uma vez por todas, a religião judaica. Quase o conseguiu, dando ordens para que fossem destruídas todas as cópias das escrituras judaicas, e decretando crimes, a circuncisão e a observância do sábado, cuja punição era a morte. Ainda assim, os judeus resistiram, sofrendo todo tipo de degradação nas mãos do déspota sírio, até esse ir longe demais e mandar destruir o altar em que faziam sacrifícios. Na revolta, grande número de voluntários dispostos a perder a vida, sob o comando de Judas Macabeu, conseguiu a independência sangrenta para seu povo. Porém, essa liberdade durou apenas até que nova potência dominasse, Roma. Então César nomeou Herodes o e do meu, mas o povo revoltou se negando prestar homenagem a esse gentil que se dizia um deles. Assim, a cidade foi novamente seteada e os exércitos de Herodes mataram milhares de pessoas. Depois de três meses, os famintos sobreviventes capitularam. Herodes, o Grande, governou com astúcia e força por 33 anos, impondo taxas que o povo mal podia pagar. Era um verdadeiro tirano a serviço do mal. E um de seus últimos atos, talvez um dos mais cruéis foi ordenar que fossem mortas todas as crianças do sexo masculino com menos de dois anos de idade que moravam na pequena aldeia perto de Jerusalém, chamada Belém. Herodes ouvira dizer que lá havia nascido um novo rei, uma criança destinada a dirigir o povo judeu. Ainda percorrendo a esteira do tempo, encontramos novas revoltas, guerras, saques, escombros e lágrimas no destino de Jerusalém. Entre 66 e 70 d.C., ela foi quase totalmente destruída pelos romanos e, novamente, em 132 e 135, Adriano arrasou-a inteiramente. Em 638, Jerusalém passou pela dominação dos muçulmanos e foi retomada somente em 1099. Novamente, em 1229, perdeu o seu poder. Sob a ocupação mameluca de 1260 a 1517, a cidade de Davi foi, pela primeira vez, uma cidade de predominância muçulmana. De 1922 até 1947, ficou nas mãos dos britânicos. Em 1948, foi proclamada a independência do Estado judeu. Essa é uma resumida história da cidade de meu coração. Há ainda muito o que contar. O que sabemos é que sua história foi escrita com muito sangue e destruição. Naquele momento, ela estava ali, novamente sob meu olhar apaixonado levantei-me, mas meus olhos não conseguiam olhar para outra coisa a não ser para ela. Com o carinho de um filho que vê a mãe depois de ambos terem estado separados por longo tempo, olhava encantado. Sorria sozinho, pois a felicidade gritava dentro de mim. Naquele instante, era eu como a criança que tem ao alcance das mãos o brinquedo predileto. Jerusalém, Jerusalém. Enquanto os corações ocupas lugar especial, és amada, inesquecível, eterna, os homens passam, as gerações se sucedem, os séculos são impotentes diante de ti que, imponente, permaneces. A grande muralha tortuosa, quebradiça, contornava toda a cidade, abraçando-a com carinho ou, talvez, amordaçando-a em seu destino de dor. As seteiras permaneciam com a presença incômoda de soldados a guardá-la como um tesouro valioso. As torres altaneiras, encimadas por bandeiras de Roma, Diziam bem alto quem guiava o destino daquele povo. De onde eu estava, podia-se ver além dos muros, e assim pude me encantar com as ruas estreitas e tortuosas. Naquele caos de casas cinzentas e castanhas, amontoadas, coladas umas às outras, estava a alegria dos meus olhos. Ah, lá estava ele, o grande templo de Jerusalém. Impressionante pela sua arquitetura e por seu tamanho descomunal, coberto de mármore, encantara homens de todo o mundo, de todas as raças. Era o maior orgulho do povo judeu que se sentia grande, importante, poderoso, por sua causa e de sua fé em um Deus único. Suas torres douradas, uma em cada canto, pareciam protegê-lo das forças externas. As colunas gigantescas enfileiradas sustentavam-no como braços fortes e seguros. Meus olhos passeavam pela paisagem e se deliciavam com cada quadro, com cada detalhe. Naquele momento, era eu o espectador que usava a imagem encantada como colírio aos olhos, um calmante para a alma cansada, saudosa e feliz. De repente, notei ao longe o jardim das oliveiras, o lugar sagrado que guardou no chão as lágrimas de Jesus naquela trágica noite de agonia e dor. No lado oposto da cidade, o calvário... Ah, calvário, calvário! Suspirei fundo ao vê-lo... Eu não pude controlar o arrepio que percorreu o meu corpo. Desejei não lembrar, mas como? Como olhar aquele lugar e não sentir arder em mim o remorso? Novamente suspirei, buscando o ar que me faltava. Então, monologuei em voz alta. — Ah, se eu pudesse voltar no tempo! Ao terminar a frase, exclamei assustado. Ora, o que eu disse, se eu pudesse voltar no tempo? Mas, afinal, eu não havia voltado no tempo? Confesso que fiquei confuso, pois eu queria voltar no tempo a fim de que todos nós pudéssemos agir diferentemente e assim não condenar o Cristo à cruz. Então, pensei, se eu voltei no tempo... Isso quer dizer que todos os fatos ligados ao Calvário ainda não haviam acontecido? Como pode ser isso? Como eu assistiria a fatos por mim conhecidos? Como eu reagiria momentos antes dos trágicos acontecimentos que, eu sabia, iriam se concretizar? Ah, realmente eu não entendia. Felizmente... Naquele momento, meu protetor socorreu-me e, com carinho, falou-me. Meu filho, não pense que o tempo voltou para a humanidade inteira e que, nesse momento, dois mil anos de história foram apagados. Não, não é assim. Você voltou no tempo, mas apenas em sua consciência. Você fez uma viagem ao interior de sua alma, e isso possibilitará reviver fatos já ocorridos e que estão gravados em sua mente no espaço etéreo. Por isso, mesmo que queira, não poderá alterar a sequência o desenrolado dos trágicos momentos produzidos pelo ódio, pela inveja e arrogância dos homens. Apenas voltamos um pouco o filme de suas infinitas encarnações para revermos, dentre elas, a de quando aqui esteve, mais uma vez, vestindo um corpo judeu. Entendeu agora? Eu havia entendido, por isso abrandei minhas emoções até então perturbadas pelas dúvidas. Mas calmo, comecei a planejar minha estratégia a fim de viver intensamente aqueles episódios que seriam os mais fantásticos já vividos por mim. Estava iniciando uma aventura de amor e dor, de saudade e remorso, de emoções fortes e lágrimas sem fim. Mas o que eu não sabia é que outras surpresas marcariam profundamente esse pobre e sofrido coração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.